Minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Tudo isso que está acontecendo agora pode ser uma enorme ficção. Criada pela mente psicologicamente afetada de um artista. Que no momento de loucura resolveu criar algo inovador e diferente de tudo o que havia sido apresentado ao público até o momento. Como também, tudo isso que está acontecendo agora, podem ser fatos reais, comprovados pela justiça, pela gramática e pela medicina, através de documentos e estudos teóricos profundos sobre o tema e apresentados ao público como um trabalho de conclusão de curso. Bom, é a primeira vez que eu estou falando disso publicamente. E eu não sei muito bem por onde começar, mas. Eu vou tentar do início. No segundo semestre do ano passado, eu tive algumas dificuldades com um professor na Escola Técnica de Artes do Estado de São Paulo. No meu curso de Arte Dramática. Eu presenciei alguns casos De assédio e abuso De poder desse professor E já no final do semestre No processo de, de TCC Eu descobri que ele estava Colocando faltas Indevidamente para mim Em dias que eu estava presente Nas aulas Ao descobrir isso Obviamente eu não me calei E né? eu denunciei tudo o que estava acontecendo no decorrer do semestre com a orientação pedagógica com a coordenação do curso, com a coordenação pedagógica com a diretoria e em, em todos né, essa, essas pessoas, em todos esses casos me garantiram que o, o problema seria solucionado o que de fato não aconteceu já no final do ano, faltando um mês para apresentação do TCC o professor, numa atitude totalmente habilitada ele me tirou do trabalho junto com o um grupo que a gente já estava em processo né, desde o início do ano e eu teria que fazer uma apresentação solo eu tentei recorrer de todas as formas para que não tivesse que ter esse trabalho extra né, e essa injustiça já que ele que estava tendo as atitudes antiéticas, né, devido ao cargo dele, mas de nada adiantou. Aí, em dezembro, eu apresentei a peça Incômodo, baseado na obra de Linda Quebrada, no qual novamente eu reafirmava as minhas denúncias contra o professor e contra a instituição. Devido a essa apresentação, né, houve a minha reprovação no curso eu recorri novamente, fui até a ouvidoria do Centro Paula Souza, procurei a Defensoria Pública, procurei uh, a corregedoria de Justiça, Delegacia de Polícia, Advogados, e desde então minha vida virou um inferno. Né? Em nenhum dos casos eu consegui uma solução efetiva, porque a Justiça trabalha com provas, né? eles precisam de provas. E nesse caso, como se trata de uma atitude antiética e antiprofissional, precisaria de testemunhas. A minha turma tinha aproximadamente 30 alunos. E ninguém se propôs a depor, mesmo a grande maioria estando ciente do que estava acontecendo. onde que alguns nomes de algumas pessoas, mas ninguém quis se envolver. Mas tudo bem eu entendi nesse processo todo como que funciona a justiça como que funciona a instituição como que funciona o sistema e principalmente como que funcionam as pessoas nós não temos amigos nós não temos colegas são conhecidos passageiros e eu entendo eles eles não são artistas eles são pessoas que nasceram, viveram e morreram, mas eu não, eu não sou igual a eles, eu não me calo. Ajudar as pessoas, ainda mais os pobres e as criancinhas, não é muito bem visto. Se você é homem, seja machista. Se você é branco, seja racista. Se você é hétero, seja homofóbico. E se você gosta de plantinhas, coloque-as para dormir em sua cama. Não tem problema nenhum, dizem. Só não seja um traidor das ideologias de seus semelhantes. Não seja diferente. Se alguém passar a mão na sua bunda, diga que gostou. Afinal, todo mundo gosta disso. E principalmente, não seja um artista. Seja um ator. Isso mesmo, um ator pedindo sempre desculpas por pensar no erro, pedindo sempre desculpas pelos erros dos outros. Mas não diga isso a eles. Nunca diga a verdade, a sua verdade. Diga sempre a verdade, a verdade dos outros. Sentado em seu trono, com sua taça cheia, todos te respeitam. Mas cuidado, pois sua coroa é muito desejada. Se proteger é muito importante. Compre uma arma. Quando achar que não aguenta mais, se mate. Ninguém vai perceber um igual a menos. Dance, rebole, beije se a luz apagar. Ninguém quer ver isso. Respeite. A minoria só é fraca. Porque ela é desunida. Mas isso não é culpa nossa. É culpa deles. Do sistema. Nós somos maioria, nós somos fortes, você sabe disso, você não está sozinho, procure um amigo, um amante, um familiar, procure ajuda, converse com alguém, você pode, eu posso, juntos nós podemos, se una, se uno irmãos. Se juntem. Se protejam. Eu não ligo das pessoas acharem que eu sou gay só porque eu sou bom demais. Isso não me ofende. Eu cansei. Cansei de lidar com uma instituição que esqueceu que a qualidade de ensino. Porque não é normal você ter frequentemente crise de ansiedade causada por problemas com o sistema. Não é normal. Não é normal Funcionárias rirem da sua cara e duvidarem se o que você está falando é verdade. Não é normal funcionar a fazer cara de nojo, sem questão de disfarçar, quando vê que você está chegando para resolver problema de novo. Não é normal você querer estudar para ter um futuro melhor, mas em troca ganhar um psicológico ferrado. Não é normal você ter que bater porta e até chorar para conseguir que acreditem em você. Não é normal não dizer, mas agir como se você não tivesse o direito de estar ali. Não é normal uma instituição só te deixar em paz enquanto estão conseguindo de alguma forma arrancar dinheiro seu. Não é normal uma instituição tentar te fazer desistir de todas as oportunidades que tiver. Não é normal você se sentir péssimo em um lugar que deveria estar se preparando para o futuro. Não é normal Funcionárias falharem e colocar a culpa em você e ainda dizer, não podemos fazer nada, é o sistema. A droga de um sistema que vocês mesmos criaram, a partir do momento que foi criado, também pode ser alterado. Mas isso não é favorável para vocês, né?